Falta o quê? Falta o quê? Falta o quê para demitir esse técnico incompetente? Falta o quê? Falta o quê para tirar o Ribamar do Vasco? Hã? Falta o quê? Falta o quê para tirar o Pikachu? O que que tá faltando? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê, Campelo? Ribamar! Tá faltando o quê, Campelo, seu covarde?